Hey, censuradas! Hoje eu trouxe algumas opções de filmes ideais para você assistir agora em maio. São super lançamentos deste ano e bem diferentes, então acho que vocês podem curtir. Falando nisso, por que, que você não aproveita o momento e já deixa um like aqui nesse vídeo para eu saber que você está gostando dos temas e quer que eu continue trazendo mais dicas LGBTs aqui para o canal? Hoje teve sua estreia há pouquíssimos dias, em meados de abril, lá na Netflix. E tem simplesmente quatro filmes em um. Você já viu algo assim? Calma que eu te explico melhor. O filme inteiro tem 2 horas e 20 de duração, porém ele está dividido em quatro partes, quatro filmes menores, ou seja, curta-metragens. E cada um tem uma história diferente e única. Então, você não precisa assistir a todos para entender, porque é uma antologia. Você pode, por exemplo, pular direto para o romance lésbico, que é a terceira história, e tem o nome de Beijo Molhado. Hum. A trama acompanha Bati, uma mulher que é operadora de máquina em uma fábrica e ela é super competente, é graduada, tem a capacidade acadêmica necessária, mas nunca é reconhecida pelo seu trabalho. E aí, de repente, a vaga dos sonhos dela abre nessa empresa e ela fica super ansiosa para conseguir, porém ao invés disso colocam uma mulher aleatória no lugar dela, uma mulher que é... ninguém conhece, ela é recém-casada, super educada, super simpática com todo mundo, mas a Barty fica muito chateada com essa situação, ela fica bem frustrada mesmo. E o pior de tudo é que essa mulher fica enchendo o saco para ser amiga da Barty, sendo que ela não tem intenção de fazer amizade com essa mulher, porque ela tá puta com a cara dela. Só que, apesar de relutar bastante, a Barbie acaba aceitando né, e se tornando íntima dessa pessoa que tá no cargo dela, e elas começam a ter uma relação mais próxima e a se ajudarem mutuamente. E a partir daqui eu vou deixar vocês descobrirem sozinhas, senão não tem graça, né? Aqui no Brasil, este filme indiano de Bollywood se chama Histórias Incomuns. E ele é todo protagonizado por mulheres e fala sobre casta, privilégio, vingança e sexualidade. A promessa é de que cada história nos traga uma reviravolta chocante, horripilante ou comovente, algo que a gente nem esperava, que nos surpreenda totalmente. É, Gente, de uns anos pra cá, os filmes indianos estão chegando com tudo, hein? A próxima dica é uma história de poliamor que se passa em Nova York. A trama acompanha a blogueira Verônica, que escreve sobre a sua vida sexual poliamorosa. Independente, confiante, sexy e livre, Verônica parece ter tudo. Uma namorada, um amante, amigos bem intrigantes e várias festas pra ir. Até que um dia ela conhece alguém novo, monogâmico e bem nos padrões da sociedade. E isso faz ela se sentir desafiada a seduzi-lo pra um romance. Ai, ai, isso não tá me cheirando bem, hein, Verônica? Mas ó acho melhor parar por aqui para não tirar de vocês a chance de se surpreender com a história. Este romance dramático explora os relacionamentos contemporâneos e os limites entre o apego emocional e a liberdade sexual. Com o título de Lust, Life, Love, o filme está sendo exibido em vários festivais ao redor do mundo, mas infelizmente não está disponível em nenhum streaming. Porém, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem ao trailer e lá também vocês encontram o, as redes sociais do filme e lá nessas redes sociais eles sempre avisam onde que ele vai estar passando. Vai que você dá sorte e encontra... Uma exibição que dá pra você assistir, né? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu ainda tenho diversas opções de filmes e séries LGBTs anotadas pra contar tudo pra vocês em vidas futuras, né? Então já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque em breve tem muito mais novidade, tá? Por hoje eu fico por aqui, um beijo e te espero lá no Instagram.